mas cá tu não procuras, o transporte está lá para ti, nos horários que tu necessitas. Certo, certo, certo, certo, E aqui a nossa questão de transporte, chega mesmo a ser, é bem complicado. Por exemplo, hoje, uh, o que me fez trazer mesmo a live foi mesmo isso, transporte, eu não. poderia levar, se calhar, ainda a minuto, ao aí do, do percurso que eu estava até aqui, mas levei mais por falta de transporte. Eu fiquei na paragem à espera por muito tempo e isso acabou por condicionar a minha chegada até a casa. Yeah. Yeah, uh, Olá, uh, eu estive eu em Luanda ainda o mês passado e eu te digo, essa hora na, na paragem do Zango, da rotunda do Zango, tem pessoas que estão lá com dificuldade de transporte para ir para casa. Pra saber, isso é só, é só para tu notar que a estabilidade, quando um governo diz ah não nós estamos estáveis, tem que saber em que setor é que ele está a dizer sobre estabilidade. Eu não posso simplesmente dizer ah não estou na minha casa, estou estável. Estás estável, tens a conta paga? Uh, tem transporte para você sair de cá para não sei aonde? Yeah, yeah. É mais ou menos isso. Uh, ainda há pouco, meu monoteio, eu estava no Dijudo, Zango, faz mais ou menos 30 minutos e já tem gente é enorme falta de táxi e tal. Nem transportes públicos suficientes aqui tem e é uma coisa que Uh, fatiga muito também, tá quem pretende tá se locomover de uma zona para... E isso acaba por dificuldade as pessoas se locomoverem e, e chega a... a gente chega a não cumprir certos horários em função do tempo. Tem, tem aqui se tu marcares um, uma, algo fora de, da, da tua zona de conforto para outra zona, tu tens que ter no mínimo duas horas de... Viagem, né? Você tipo, tem uma entrevista ou uma reunião às 12, você sai de casa, pelo menos às 10 porque já sabes que vais encontrar um engarrafamento, vais encontrar uma falta de táxi e coisas do gênero. Por isso é que é, é. chega a ser muito complicado muito complicado. Uh, Aí. E, uhum. e não só a vossa falta de, de pontualidade. Ai, ai, ai. Yeah. Epa, eu, eu digo, vou dizer assim: tu não podes culpar, independentemente do país já estar tá com as suas dificuldades, tanto de transporte e não só, tu não podes culpar que eu combino uma cena contigo às 10h30. Tu não podes me aparecer às 12h30. Isso é inadmissível. Não, por isso é que eu, é. eu disse que, quando tu veres um encontro, se calhar às 10, né? Nesse caso, tu tens que ser de casa 18, porque se você marcar as 10, 13, 12 e 30, isso não existe, é né? muito tempo passado, né? no caso. É isso, é isso. É mais ou menos isso. Uh, então, Bruno, uh, quais são uh, as faculdades, uh, segundo no, no, no percurso que tu estivesse lá estudar, quais são as faculdades que tipo, tu acha que eram as melhores, né? ou seja, uh, uh, acho que dá para de Angola, chegados lá a estudar e seres bem recebidos uh, se enquadrar no, no, no meio daquela instituição é, olha, Muita gente fala da, da faculdade Lusófona yeah, uh, mas a faculdade que eu frequentei foi, foi a ISEC é uma faculdade privada ou uma universidade privada não, é faculdade, não é universidade É uma faculdade privada E olha Graças a Deus A capacidade de ensino É muito boa Por quê? Porque os professores são atenciosos Não tem aquela de a ah, exclusão social Tu não és de cá Então eu vou te tratar De um jeito diferente Não Epá, tu vais encontrar sempre algum professor que não, que não vai com a tua cara. Nem todo mundo tem que ir com a tua cara. Sabe? Mas tu vais encontrar sempre um ou dois ou três professores que estão dispostos a te mostrar como é que é. Qual é a diferença de ensino, tanto de cá como de Angola, uh, uh, da África em si. Yeah. Foi, foi, foi uma situação tranquila. Foi uma situação tranquila e foi fixe. Foi fixe dos quatro meses que eu lá tive, né? Yeah, foi fixe. Conheci pessoas incríveis e yeah, não tenho nada de É uh, uma, coisa, uma coisa que nós vimos uh, entre Portugal e Angola, ainda tivemos a oportunidade de comparar junto, né? Acho que nós, que nós yeah. também poderíamos partilhar com as pessoas que estão lá em casa, né? Que foi o, a questão do, do preço da cesta básica. Uh, Uh, e bebidas. Uh. Para quem não sabe, uh, lá em Portugal, a maior parte das coisas, uh, necessidades básicas, né? Tipo, as da uhum. básica. Vocês vão custar menos de 10 euros para baixo, né? É nesse caso. 10 euros para baixo. Então, nós estávamos a fazer uma comparação do vinho. Que no caso, um vinho aqui, em Angola. Qual era o vinho mesmo, Bruno? Nesse caso. É, acho que é. Uh... Era coisa, o caso do E era o vinho Faisão. O vinho uh, Faisão lá em Portugal acho que está mais ou menos um euro. Um euro e tal. E aqui em Angola hum. nós, encontramos, uhum, nós encontramos o vinho a 5 mil kwanzas Que é aproximadamente uh, no caso podemos contar cinco vezes mais o preço normal. Uh, e não é só isso. Uh, se eu tenho... erro. Estou errado, o Bruno pode aqui me corrigir. Também outras coisas variadas, tipo comida. Se não é aqui, uh, uh, se calhar, um, uma, uma simples coisa da cesta básica, podemos encontrar 1.500, 2.000, 3.000, e até uh, chegar a níveis a pensar que tem certas comidas que são da cesta básica. As pessoas pensam que quem come aquilo é só quem tem grandes condições, mas isso já fora de Angola chega a não acontecer. Bruno, uh, nos explica mais ou menos como é que funciona lá uh, as coisas da cesta básica, né? quais são. Os preços variados que lá podemos encontrar. É, é assim. Como é que... Como é que yeah, eu sei que a procura... A procura é tanta, né? Toda a gente gosta... Por exemplo, hoje é sábado. Toda a gente gosta de beber. Toda a gente gosta de estar um pouco... Esquecer a realidade em que vive. Yeah. Isso é fixe. Mas quanto à procura é bastante... Claro que a pessoa que está a vender também vai... Aumentar o preço é. eu, entendo, eu entendo Eu entendo as pessoas As pessoas vão beber e vão comprar sempre Não importa se uma garrafa de vinho um a uh, 300 mil, as pessoas vão beber Porque querem beber, tá sabendo? Mas aí Tu começas a te perguntar De onde é que a gente está Exportar esse vinho Que você está a cobrar Esse todo o preço Mano, uma garrafa de fazão Custar 3 mil a 4 mil, quantas. É um absurdo. Tá vendo? Aí já passa o pressuposto. É já um absurdo. Eu estava a pagar 4 mil para uma garrafa de vinho. 4 mil dá para fazer cara? Acho que são 4. É. Quatro... São tipo, calma. Se... Se for uma semana de trabalho, é o dinheiro de táxi, não é? A táxi, a táxi 200, 200, 4 é, chegar, mil. Isso é certo? Pode chegar, pode não chegar. é Uma semana. Certo. ah, yeah, pessoal, para uma semana é dinheiro de táxi. Agora, qual é a escolha que tu vais fazer? Tu vai ficar embriagado ou vais guardar o dinheiro para você pagar o teu táxi para ir trabalhar ou ir para a escola? É, pá, no meu caso, eu usaria o dinheiro para trabalhar para ir para a escola. Mas há pessoas que preferem aqui em Angola uh, beberem e depois fazerem júri para a táxi para ir trabalhar. Ah, aí já vem um, o senso comum o que é que é mais importante eu apanhar uma bebedeira ou até dinheiro para mim e para a escola O mais importante ter dinheiro para mim para a escola né porque a minha formação e, e a, for, a, a minha formação acaba ajudando o meu futuro aquilo que eu quero ser né daqui para frente eu abrir a minha mente já a bebida chega só a me estimular às vezes de, de me humilhar e tal e não contribui para nada na minha vida agora agora não tô vamos passar para passar esta básica 12 pães eu tive a oportunidade de ir comprar pão 12 pães são 500 quantos Sério? ok yeah. uhum. uh, um monte de carne um quilo de carne numa senhora custa entre mil as 2 mil kwanzas. Yeah. Onde é que passa? Eu, para mim, comer uma boa feijoada, eu acho que eu gastei 8 mil kwanzas. Eu, para mim, receber os meus colegas que foram até comigo, eles metiam, ah, fizemos o almoço. Eu gastei 8 mil kwanzas, irmão. 8 mil kwanzas. <risos> para mim, quase, comer uma são ba... é, para 8 para mim, comer uma boa feijoada. Eu tive que gastar 8 mil quase. Errado. Tá errado quando, quando tu notas que há pessoas que podem comprar e há pessoas que não podem comprar. Há pessoas que têm o pão, o queijo, leite, o chá, eu sumo como opção e as pessoas que não têm nada, só tem água, só tem água, só tem o chá. Simplesmente a ah, vamos fazer chá. Olha, eu ainda tive, eu ainda tive no Twitter uh, o ano passado a falar sobre isso. Como estava, lá tava, sempre a, a fazer space essa cena. Eu perguntei, mano, vocês têm só sua noção em 2006. Em 2006, eu estava no Quanza Norte, estava lá a viver com a minha mãe. As pessoas -la -la. lá já beijaram. Yeah, em 2006, as pessoas estavam lá já comiam arroz branco com chá. 2006! O país ainda estava uhum. bom. Tinha dinheiro. Agora, nessa altura, o que, é que as pessoas estavam a fazer para comer? Lá, epa, eu, não, eu não sei. Epa, eu não sei se a minha província, na né, província dos meus pais, que é Kwanza Norte, não sei se é traguejada ou algo assim, mas que coisas são muito complicadas. Eu até eu já vi casos de pessoas a comerem arroz branco com frango, porra, mas você está a sentir que, yeah, nós estamos a comer a melhor comida, estamos mesmo, yeah, yeah. mas é uma comida que chega a não ser muito saudável. Porque era mesmo que fizeram só arroz branco e yeah, meteram um frango por cima, acabou, estão a comer, acham que estão a comer bem e chegam a não comer bem, porque não, não tem um tomate, todas as coisas assim. Essas as aqui continuam. Essa hora, se tu pegares, uh, receberes tais pessoas do a Norte em tua casa e você meter um bom bife, um betoque na mesa, com uma garrafa de vinho, para eles é uma refeição tanta. Tá vendo? Algo que deveria ser normal, torna-se anormal, torna-se anormal. Chega a ser um... Pega... Não muito, ia, ia. Pega, yeah. É uma surpresa, tipo... Ah, mano, estás, tipo... É... Cá, cá no, no, no, em minha casa temos a necessidade, temos... Não é necessidade, eu estou a receber alguém, eu devo receber essa pessoa com tudo que tiver ao meu alcance. Eu não eu vou, vou te convidar em eu não vou te convidar em minha casa e saber que vai me faltar um pão tá? uhum. não posso porque eu te convidei estou na obrigação de te servir agora como é que como é que as pessoas encaram isso uma das frases que nós os angolanos temos a tendência ou vocês aí na maioria das vezes têm a tendência de dizer é, isso é Angola vamos fazer mais hum. como tá errado quando tu, quando tu começas a usar esse tipo de frase à frente dos do teus putos, das tuas crianças dos teus filhos, sobrinhos ou primos, ou, ou mesmo até os putos na rua ah, isso é Angola, monenga, vai fazer o quê não, tá errado é Angola certo, mas não claro. deveria ser assim. Sabe? Há, tantos jovens, há tantos jovens com, com talento, com capacidades, para colocar Angola num dos quadros mais, mais bem posicionados da África. Okay? Mas o que é que impede? É a cobiça, a ambição em si dos nossos dirigentes. Tá? Eu penso o seguinte, se eu tenho hoje, eu posso. O fulano não tem, eu tenho que me colocar na posição do fulano. Se o fulano não tem hoje, eu amar também, não posso ter, eu tenho que partilhar com o fulano. As pessoas estão desconfiadas de tudo. Até se você, se agora alguém te falar, vem, vem buscar 10 mil... Oh, 10 mil quanzas, você vai me perguntar para que propósito? Estás a me desse dinheiro para quê? Tô como? Quero te oferecer, eu não posso. Do nada. Não posso? Não, do nada, não. Do nada, então como. O que é que tem que ser? Hum. Tens de me dar okay, o então. quê? Não sei. Eu ia receber, eu ia receber. Eu ia receber por eu ter uh, uma amizade contigo já há bastante tempo. Agora há pessoas que não... Tipo, imaginamos. Eu sou teu amigo. Uh, não sei. Podemos dizer amigo, né? Nesse caso. Eu sou teu amigo. A gente está há um bom tempo sem se encontrar. Imaginamos um ano. Ou seis meses. Do nada você me liga. Já não vemos cada 10 mil. Do nada. Oh, oh. Um Bruno. Até olha, Vamos. Você compartilhar algo que acontece? A, acho que foi há uma, duas semanas ou uma, a Flor de raiz disse que ela estava lá em Portugal e notou que as pessoas lá não oferecem dinheiro à toa, nem um euro. Sabe? Bom, e e ouvi, foi isso. Hum. É assim, para quem está aí, para quem está ver essa entrevista, percebam uma coisa: Portugal, não só Portugal, a maioria a parte dos países europeus, mano, aqui é trabalha-se que trabalhas que não tem nessa tudo que você ganhar tem um fim 25 euros vais precisar para comprar tomate para você fazer a tua refeição tá dois 200 euros que você achava ai ah, não vou uh, vou ao doc vou lá vou lá curtir vou lá beber uma gelão mais garrafa já yeah, tá fixe vais beber vai passar tá bem quando a fatura da, da eletricidade, a fatura da água, da internet chegar, vais o quê? Vai -se pedir favor lá na porta ou oh, no barman do DOCS para te dar as garrafas, para devolver o dinheiro. Quem pensa um dia vir a Portugal, vem com a mente clara e de que aqui trabalhas. Divertimento há. Ah, ah sim. Mas para você ter o todo dinheiro. Para você tentar juntar aquilo que você quer almejar hoje ou daqui a cinco anos, tu vai ter que ralar. Ninguém vai te dar aqui nada de batatinha. Porque tudo pesa. 50, 100 euros, 20 euros, 10 euros. Pesa. Para mim te dar o meu dinheiro, eu que faço noite no trabalho, para mim te dar o meu dinheiro, eu tenho que saber o motivo. Então, tem uma ligação contigo, ok? Não espera, é o Bruno Martins te dar 100 euros. Eu, se eu não tiver intimidades contigo, e você tá em casa, tá no sofá, simplesmente por você tá... Tens opção, não tens? Tens. Trabalhar? Trabalho aqui ah, tem. Tá yeah. Todo mundo tem opção, mano. Muita gente diz, ah, não, eu, eu não trabalho por causa disso. Mano, você não trabalha porque você não sabe o que é ser independente de si próprio. Você não tem o gosto. A independência para a juventude, para nós os jovens, é a coisa mais crucial da vida. Eu eu, eu tenho idealizado e idealizado dessa seguinte forma. Depois dos 19 a casa dos 20. Dos 20 para cima é onde o jovem descobre o que que realmente sente pressão da de ser adulto. Ser adulto não é fácil. Não é fácil porque Porque tu vais encarar que vais encarar tu precisas de dinheiro para vestir bem, para comer bem, para ter o melhor telefone. E para você poder sair. Estou tô tô com os 21, 22. Tu vais começar a sentir a necessidade de, pô, meu pai, meu pai, eu já tenho 20, meu pai já tem uns 40. Eu vou pedir mais dinheiro no meu pai para mim sair com os meus amigos, para mim passar o fim de semana no Mozolo, ou para mim é ao, no calçar, mas... Não, né? Certo? Do pouco que você ganha, você tem que fazer daquele hotel. Uh, Bruno, uh, já agora falando mesmo sobre trabalho, uh, como é que são lá os trabalhos em Portugal, visto que tem muita gente que nos acompanha, pretende uh, daqui a algum tempo né, migrar lá para Portugal. né? Uh, nós estamos a, nós na, na, na vez passada a relembrar, já que nós falamos com a Diana Maria, que é de Porto. O né? Bruno está, felizmente, em Lisboa, que é o, o destino preferido dos... As pessoas que pretendem viajar para Portugal. Então eu queria que tu nos passasse uma visão aí para todo mundo que está acompanhando. Uh, quais são os trabalhos que mais aparecem lá e o que, que, o que é que tem que fazer se alguém quiser sair daqui agora para Portugal? Há todo tipo de trabalho. Há todo tipo de trabalho. Tirando... Yeah, todo tipo de trabalho. Restauração, servente, fábricas. Uh, condutores de, de pesados, de, digamos, caminhões, yeah, essas cenas. Há todo tipo de trabalho. É assim, para os jovens, para pessoas que querem migrar para cá e não só jovens, uh, mais velhos, é aquela cena que eu disse a última vez, mano. Se tu sabes que tens o teu décimo segundo, queres vir para a Tuga trabalhar, yeah. não queres ser submetido a, a trabalho como restaurante, Uh, ou na, uh, ser, ser pedreiro é o termo correto que se usa lá, né? Na banda, ao mínimo tens o décimo segundo, tens que falar uma língua. Se queres ter um trabalho de escritório, tens que ter uma língua e tens que dominar o Excel. Yeah. É crucial. O inglês é essencial, cá. Uh, o inglês é essencial, cara. Queres trabalhar? Queres quer sentar, tipo, queres trabalhar para nós? Queres trabalhar para a Vodafone? Quer ser atendente ou call center da Vodafone? Tens que ter ao menos o inglês ou o francês. Qualquer língua. Yeah? Eu digo, trabalho lá. Eu eu nesse momento trabalho trabalho no aeroporto e yeah, foi foi eu não vou dizer que foi cunha foi Deus mano foi Deus foi Deus foi Deus. eu sei Deus. que é Deus yeah. eu tava bem feliz no dia que voltaste uhum. eu tava bem feliz no dia que voltaste eu tava falando a senhora ficou traumatizado com Angola não olha não é eu não fiquei traumatizado mano eu fiquei traumatizado o que me traumatizou foi a forma como o dinheiro e <risos> for real e yeah, yeah. você acha que tá fazendo as contas certas? mas não tá <risos> ah, não, não, não, certo. Quando, quando você tenta todo... comprar uma cena quando você tenta comprar uma cena ah, hoje vai fazer um plano e yeah, amanhã vou comprar x a preço x Amanhã quando você ir lá vai encontrar o preço 50% mais ou o dobro Mano, Magoga, Magoga que custava 150 a 100. Hoje é Uma 500. Magoga. Uma Magoga tá quanto agora? 500, quantas e Santos? É o triplo daquilo que eu deixei. As coisas mudaram por cá. É, mas é, é, tá aí, velho. As coisas mudaram, né? Mas o pessoal tá aceitou pior. essa mudança. da cana da cana dá um táxi custa quento a pessoa vai ter que aceitar porque custa quento porque lá vem o termo de novo é angola isso é Angola é a o que acontece o que eu pude notar tipo antes não, não gosto de falar política mas vou ter que falar mesmo né o que eu pude notar uh, no meio da, nos meados 10 de agosto sobre as eleições a população, tipo, na internet tem muita boca do tipo, se acontecer, a gente vai agir, se acontecer, se vai, a gente vai agir. Até eu poderia não falar das eleições, eu poderia falar de um caso que aconteceu, acho que foi em 2014, 14 ou 16, 14 ou 17. Houve uma greve dos taxistas em que todo mundo não tinha como se locomover, porque em função da subida do combustível, então os taxistas queriam também subir o preço eles pararam e não levavam ninguém, as pessoas que estavam saindo do Zango, outros tinham que percorrer a distância do Zango até a vila de Viana a pé, outros até zonas médicas para pegarem táxi, mas mesmo assim também que eles encontrava no táxi, lhe mandavam descer do táxi, não estavam a fazer táxi. O que aconteceu? Todo mundo era mesmo obrigado a andar a pé, pegando o do carro, do carro, e eles foram tipo, subindo, nem que a gasolina baixar, aqui o preço do táxi não vai baixar, vamos sempre falar, isso em Angola. As pessoas são aqui que é para falar, gritar, ah, não, está mal, está mal, está mal, mas não. nunca acorda não, vamos pegar, vamos sair, vamos agir com isso, vamos, vamos se manifestar sobre isso. É sempre a, a menoria que está disponível para isso. A maior parte das pessoas que estão ali, estão aí na neta a dizer que, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, isso mudar mal, isso vai mudar mal, e nunca estão disponíveis, que é para sair às ruas. Realizaram uma, uma, não, uh, um dia um, uma greve silenciosa, sem ninguém sair de casa. Todo mundo saiu de casa na segunda-feira e foi trabalhar. Quem não foi, foi sancionado. Eu vi, eu vi essa cena, eu vi essa. É sim. Uh, partilhando só a tua experiência, eu vou contar. Eu estava em Viana. Estava yeah, uh, aí para os congolenses. O que, que acontece? Eu estava num carro. Yeah. E tipo, eu vi as câmaras, eu vi as câmaras que meteram naquela zona de Viana e também E aí yeah, eu comentei, eu falei, não, esses gajos metem essas câmaras para espionar as pessoas que fazem manifestação, porque a manifestação sempre começa da onde? Da estalagem para cima. Ah, para cima. De Jesus, cima. Yeah, eu disse: não, escuta, metendo essas câmeras, por esses fins. Ele disse: não, mesmo essa manifestação não há sentido. Ele perguntou: calma, como não há sentido? Não há sentido. Ah, não, não, esses que ficam aí não tem nada o que fazer. Ele perguntou assim: tens filhos? Ah, tenho, ok. Se você tem filho, agora eu te pergunto. Essas pessoas que você está a dizer que não tem mais o que fazer estão a lutar em prol de uma angola diferente. Ah, mesmo assim, isso não vai mudar, esse país já tem dono. Ok. Quem foi que ditou que o país tem dono? Uhum. Tipo, será que alguém chegou e disse esse país pertence ao fulano de X? Uma coisa, uma coisa que os políticos em si ou oh, não não pensam né todos nós vamos chegar à velhice todos nós pode ter todo o dinheiro do mundo todo mas você não pode comprar o tempo não pode comprar a velhice então eu eu às vezes me pergunto Pô, como é que o presidente quer ser lembrado como é que você, Rick, gostaria de ser lembrado? Eu gostaria, eu gostaria de ser lembrado como... Alguém que esteve aqui a, a trabalhar em prol da cultura angolana. Do jeito que eu queria ser é. lembrado. É. Eu não, eu quero ser lembrado como filho filha da puta que eu sou. Isso yeah, yeah. é yeah. que eu faço, né? Yeah. Eu, sou, eu sou o que eu sou, mano. Eu não, eu não prejudico uhum. ninguém, eu não faço mal a ninguém. Mas estou aqui, né? Então, ou tu queres ser adorado... Não, não tens que ser adorado como Deus, calma. Estou a, ah. a falar no sentido de adoração Adora. pressurativa. Ou tu queres ser lembrado como alguém que, independentemente das dificuldades que causou no país, fez algo pelo país. Fez hospitais não sei mais que eu inaugurou um hotelzinho yeah. para ele tá fofo quantas pessoas estão empregadas hum, poucas em Angola funciona a assim. seguir a maioria das empresas que estão a ser construídas as vagas já estão compradas Lanchida, tá errado, sim. Tá errado. Como é que você quer, ter que, os quer que os jovens tenham experiência? Se não há oportunidade, pois os jovens têm experiência. Não então, como. então é meio difícil, todos a tentar visualizar um futuro daqui até não sei aonde sem você ter a ajuda do próprio Estado ou você o, o termo correto que as pessoas usam atualmente se eu não fazer o outro vai fazer quer dizer, eu vou roubar, o outro não roubar é tipo é tipo, já yeah. Uh, eu tenho que prejudicar milhões de pessoas, porque o que vem a seguir também vai fazê-lo. Só que às vezes se esquecem muito de que tipo, você é você, outra pessoa outra pessoa. Vocês não percebem isso. Você é você, epá, tu tens que fazer aquilo que tu achas do certo. Se tu ires para um trabalho e não concordares com a ideologia do aquele trabalho, porque sabes que vai prejudicar milhões de pessoas, o certo seria tu deixares o mesmo trabalho e fazeres uma outra coisa. Uma, uma das vantagens que aqui tem é que tu tens o direito de falar e opinar à vontade. Uhum. Se você não concorda com a carga horária que você está a ter, opinas? Dizes-me, olha, essa aqui eu não posso fazer porque não tenho capacidade, eu não tenho locomotivas para fazer esse horário. Eu podia simplesmente dizer, chegar ao meu, ao meu gerente lá do trabalho e dizer, né, eu não posso entrar à meia-noite às quatro da manhã porque não, tem, yeah, não tenho como via essa hora. Por que, que eu não fiz? Porque eu sei que eu irei sair benéfico, independentemente de... Tá Aí já vem a parte do o que é que tu estás disposto para você crescer até onde é que você tá disposto para você ganhar uma maturidade e você crescer na vida? Que tipo de sacrifício estás preparado para fazer? E quando eu digo, é aquele te disse a última vez que a gente fez a entrevista, que você ainda nem nem me deu essa entrevista. Tá <risos> é aquilo que eu te disse a que ponto nós os jovens estamos dispostos a lutar pelos nossos sonhos a que ponto Até... uhum. yeah, eu, eu, eu digo eu tô disposto a sacrificar tudo eu sei não <risos> tudo, mas, porque eu <risos> eu <risos> Tô a te falar, tô a te dizer, mano. Tô te dizer, eu tô disposto a sacrificar tudo. Eu não tô falando em cenas espirituais, não. Eu, se falar, vou deixar de falar com a fulana, porque a fulana não, não tá me trazendo nada de bom, eu faço. Yeah. o oh, vai falar, fazer? Yeah, eu, se falar, vou cortar o meu, o meu tio, o meu primo, porque não, só tá me dando dor da cabeça, mano. Menos um pra mim... Hum. Família quem realmente respeita As tuas opiniões e acredita em ti ah. Eu não posso eu mais ter certo. Eu não posso ter pessoas que não acreditam em mim E querem opinar sobre as minhas decisões Não Nem sou obrigado A partilhar tudo o que, que eu vou decidir Sobre a minha vida as pessoas Não é obrigado Não é, yeah. é então é, fazer, é fazer, eu... Não percebem percebe isso eu digo mesmo, mano, não... acredita, tá vendo? É aquela, tá vendo aquela dúvida que você tem dentro de ti, que diz, pô, não, não abre esse negócio, esse negócio não vai dar certo, abre, quanto mais você tiver dúvida, mais... Mais as coisas vai dar certo. Já, yeah, nega, você sabe? Uhum. Mas... Eu, às vezes, não mas... Bem. isso, eu não... Eu... Mais sorte vai te dar. Tens aquela dúvida. Ah, não faz esse negócio. Esse mambo vai dar gato. Aquele teu amigo que te diz. Não, não faz esse mambo. Esse mambo fulano já fez. Também não deu. Mano, eu fulano. Meu nome é Bruno. Eu vou fazer esse mambo. Eu sou yeah. o Rick. Eu vou tentar esse mambo. Yeah, eu vou fazer esse mambo. Se não der certo, yeah. é, mais... é um aprendizado. É um aprendizado. Só que as pessoas não às vezes não pegam isso. E também, olha, muitas das vezes as pessoas que recebem essa mensagem não dão mesmo preparada, há mesmo pessoas que não estão mesmo preparadas, Bruno, fora ainda de dizer que, tipo, e aí é a tua cena tem que fazer, mas há pessoas que não estão preparadas. Olha, aqui, aqui muitas das vezes, nós seguimos muito o fulano, imaginamos, e yeah, o fulano abriu uma hamburgueria aqui na rua, na minha rua, yeah. vou abrir também, na mesma, no mesmo sítio, vou criar lá uma concorrência, mas, olha, o que, que acontece? É que a pessoa nem tem conhecimento do negócio, quer fazer porque simplesmente o fulano fez e deu certo, sabe? A questão é essa, tu primeiro tens que perceber o negócio, porque eu não posso pegar, e é simplesmente vender hambúrguer porque o fulano está vendendo vender e vender. eu tenho que entender do negócio. Eu se pegar, eu gostar do negócio do fulano, eu, primeiramente vou sair para casa, vou pegar, vou girar, Paulo. além do fulano, o fulano está vendendo aqui na nossa rua e está vendendo bem, eu vou girar outros sítios que vendem hambúrguer. Nem que for que eu posso gastar mais de 15 mil, a comer em cada hamburgaria um hamburguer, um hamburguer, um hamburguer, para saber sobre os determinados de serviços que lá tem e como é o atendimento e como funciona a cena. Eu vou fazer isso até eu perceber do negócio. Aí sim, depois disso, eu vou aplicar, porque eu tenho que aparecer com uma melhor opção ou variedade de coisa que no outro no que está no mesmo sítio que eu não tem. Em Portugal, por exemplo, eu vejo que tem as mesmas lojas, tem as lojas que vendem o mesmo produto, se calhar, em mesmas ruas mas nem por isso que todo mundo deixa de vender, as pessoas criam preferências, tipo fulano faz, vende o mesmo hambúrguer, se calhar mais preço é o mesmo preço, mas a qualidade possa, pode ser melhor que a do fulano, não, lá, olá, me recebem bem, tem rede WIFE, lá no fulano fico ali, vou de tempo à espera, porque os atendentes não nascem a rápido, é mais ou menos essa visão que eu tenho. É isso, é isso, tá bem. Se você vai falar concorrer com alguém, Tu até podes trazer o mesmo produto, mas tem que diferir o sabor. Está vendo? Ou o tecido, ou o cheiro, ou a pessoa mete, mete aquela pasta e boa aquela pasta mesmo com aqueles tênis que está tá lá no cubico que ele não usa. Está fofo. tá vendo? Tu tens que trazer o produto e idealizar a imagem do comprador. Pô, esses fones do Rick é fixe, mas, pô, não cai bem no Rick. Como é, então? Já estás a um fone que não é teu, mano, é, me dá só esse mambo, não te caiu bem. Mano, meu mambo, eu que comprei, como é que não me caiu bem? É. Uh, Acho que devia, ele, devia, ele deveria comprar também para ele cair bem, já que ele disse que ele caiu bem, né? e a não crença a não crença nos sonhos da maioria parte dos jovens tem destruído mesmo o boy de talento olha eu tive eu tive mas olha no no taxa acontece o da de cena que até eu estava saindo Do, do Zango estava aí para Cacuaco e me encontrei com, com, com Um jovem estava tipo estava saindo estava estava tava, assim, tava, tava, tava puxar conversar com ele eu perguntei, que idade que ele tinha, ele disse que tinha 23. Que ele só ia ser arquiteto. Eu perguntei, pô, o que é que tu estás a fazer para realizar a sonho? Eu tô ele disse, ah, não, tô a fazer, não estou a fazer nada, só estou a estudar. Ele disse, está fixe. Mas além disso, estás a fazer o quê? Eu disse, não, não estou a fazer mais nada. tem um tio, ele disse, ah, não, tem um tio que, que é bem de vida, é, me chamou para dar explicação no, no, no filho dela. E nunca me pagou, ele perguntei calma. Você, avô, você foi, por que, que o teu tio não te pagou? Ah, não, não me pagou porque ele é meu tio. Ele falou, ah, é? Você passou horas, dias a ensinar o filho dele e ele não conseguiu te dar uns 10 mil. Ah, disse que depois era para mim se entender como primo. É só para tu veres que quando tu partes do pressuposto em que a família não consegue te ajudar, como é que você quer encarar esse tipo? Bom, eu não sou eu não sou falso. Eu vejo uma situação, eu explodo. Não gostei da situação, eu falo na hora. Eu não vou admitir tu, independentemente quem for do meu ciclo familiar, achar que tem que me chamar a atenção, sem saber o que é que eu passo da minha vida. Eu sei, essa hora eu vou pegar minha cena, vou ao trabalho, vou ficar lá até as quatro da manhã, vou começar a trabalhar. Você não sabe o que é que eu estou a passar, se estou a passar frio ou não, mas queres opinar? Muita gente quer opinar não tem nada a dizer. Yeah, a família não é só, o Plutão até já deu a dica, a família não é só no aniversários e natais. Yeah. Eu, não posso, eu não posso ficar com, com tipos que querem que eu seja tipo, submisso a eles. Eu não quero o que tu tens, eu quero conquistar o que é meu. Se realmente você está tá disposto a conquistar o que é teu... Tu não pode ser submissa a nenhum outro homem. Um lá me botas. Eu ainda vi isso no story do Miguel Garcia, se ele tiver a contar. E ali ele escreveu eu não posso ser um lá me botas. as pessoas chegam a lembrar muito bota bota para fazer certas coisas. Eu não posso. Eu digo, mano, amizade, amizade, negócios parte se for para te vender uma cena, tem que me pagar. É. Eu cobro a quem eu quero. Eu não vou te cobrar a tipo, porque eu sei que... você é uma nega. Mas não é depois você. Ah, não, o fulano me fatigou. Te fatiguei como, nega? E aí, aqui, e aqui tem, um, tem uma cena aqui. É. But pertinente. Às vezes eu não, não, não percebo o tipo, tipo Aqui nós, nós temos muitos problemas em discernir o teu amigo do amigo do teu amigo. As pessoas têm muito problema disso. Porque, olha, eu, eu, eu, eu posso estar a falar com alguém e falar, epa, o Bruno fez isso por mim. E yeah, aí ele vai falar, porra, eu também de fazer essa cena, ele também não pode fazer por mim ele falar mano, ele não pode fazer porque tu, tu, tu, tu tens que lhe pagar, ok? Porque se eu ir diretamente lhe falar hoje, amanhã como é que eu ficaria para lhe pedir uma outra coisa? Uh, bondade todo mundo tem, todo mundo é bondoso. É tipo, é, olha, eu sou, sou muito, sou muito questionável. Eu questiono tudo e todos. Yeah. Uh, oh, yeah. tô... A preferência, muita gente diz, a ah, dar para receber mais. Uhum. Yeah. Eu posso dar, mas tenho que ver em quem eu vou dar. Yeah. Eu se eu te dar mil quantas agora é contigo boy se você vai usar para para isso para comprar uma lhamba, para beber uma seis, seis cuca é contigo mano mas pensa só o seguinte o dinheiro que eu estou a te dar que eu estou a dar vender uma pessoa que rala para caraças pra ter esse dinheiro. Eu tô a te dado coração. Já, yeah, tô a te dado coração. Mano, tá aqui. Não tô a te cobrar, tô a te dar. Mas é contigo. Ok? Valorização. Ou você valoriza ou você não valoriza. Ou você é grato ou você não é grato. A história é essa. Peço sempre a Deus, Deus, por favor, eu se encontrar aquele trabalho. Trabalho está tá a pagar 30 mil, você está a dizer que não é suficiente para ti. Não vou aceitar. Ainda relativamente a essa aí, questão de salários e tal. O, que, que, o que, que acontece muitas das vezes aqui? É, é o seguinte, as pessoas ah, mentalizaram o que nossos pais sempre nos diziam quando nós éramos crianças, né? Epa, tu tens que estudar para um dia ser alguém. Então, a pessoa cresce mentalizando isso, ah, termina o médio, o secundário, faz a licenciatura e até por vezes mestrado e doutoramento. E depois de terminar isso, a pessoa quer simplesmente ir trabalhar naquele. não tem que trabalhar naquele emprego. Porque de criança, meus pais me disseram que eu tinha que estudar, que é para trabalhar no setor ou fazer, X, ou fazer a coisa Y. Isso é que as pessoas mentalizam sempre. Então, ele chega a nunca enxergar que, tipo. Às vezes temos que começar de baixo que depois damos um pulo maior né é assim. eu, eu sou o filho único da, da minha mãe yeah. do meu pai sou o filho mais velho e minha mãe sempre diz yeah, minha mãe sempre diz eu não sou todo mundo eu não ser todo mundo é que independentemente eu tinha eu tinha que que me tem na cabeça que o que é da minha velha é da minha velha e o que é do meu pai também é do meu pai eu não tô esperando que o meu pai morra para mim para mim buscar lá minha cena não Tenho um irmão menor então. que vão que vão aí a lutar é. e o que a minha mãe tem não é meu pertence a minha mãe ok essa de estudar para tu seres alguém mas o ser alguém é o quê Tipo, aqui quando se referem a, a ser alguém, tipo, bem-sucedidos, podemos assim dizer. Bem-sucedido bem sucedido é? Teres a tua casa no Quilamba, casa. Tens, já, tens, tens uma um embarcada, carro. Já, tens um carro. Estás hum, a tirar quanto? Meu milhão. Meu milhão. milhão, milhão que lá é tipo um salário médio, né? Okay. O salário médio de Portugal. Não, o salário médio de Portugal não é, não é um milhão, nem é mil. Meu, hum. meu pra, meu pra ah. mim é que faço noite. Meu para mim é que faço uhum. noite. Ah, é, não, pra... é 750. 750. Yeah, 700, yeah, 700 e tal. Uhum. Acho que deve estar em torno de uns 752 a 753. Possivelmente, nesse momento, <coughs> está sempre atualizado isso. É, sim. a... Yeah o melhor todo mundo quer ter estabilidade certo mas mano nós os jovens temos que fazer o que realmente nós gostamos eu digo eu tenho colegas que tipo, reclamam do trabalho ah, estão há oito anos lá, estão há sete, cinco anos eu pergunto, oh, mano, como é que vocês têm tanto, tanta capacidade de estar no mesmo sítio a trabalhar é para aqueles que não que não trabalham pergunta me o que você acha que não não é capaz de fazer pede demissão tem outras pessoas que querem trabalhar assim é só que às vezes eles também ele, eu não quero largar o dinheiro que ele ganha lá mas também não mas continua resmungado o trabalho então Sim. não é para quem quer é para quem pode pode yeah. Bruno, eu, eu acredito, olha, os trabalhos, uh, esse trabalho que tu fazes lá em Portugal, aqui uh, se, tu tipo, acusassem que não tem vagas para a tabela, eu acredito que na filateria apuraria um milhão de pessoas, estou falando, é Angola. acredito que deve um milhão de pessoas, porque aqui todo mundo só está esperando uma oportunidade, eu lembro, uh, eu não esqueço, eu dificilmente esqueço a idade, foi em e, entre 2019 e 2018. Uh, o governo, em parceria com o Grupo Boa Vida, tiveram aí a publicar que havia vagas de emprego é para trabalhar no, no Condomínio Boa Vida. né Então, reuniram um monte de pessoas lá, acho que passou mais 50 mil pessoas na, naquele dia. E lá ah, não ia emprego, emprego. Aquilo encheu tanto que as pessoas se pisavam e tudo. E... Falavam que o salário era de 50 mil, mas mesmo assim tinha mais de 50 mil pessoas aí. É, mais de 100, mais de mil pessoas. Se calhar chegava a 11, mil, mais de 8 mil pessoas. Isso, isso, isso deveria ser, tipo, já um aviso, tá vendo? É um aviso para o governo, olha, enquanto tu tens jovens disponíveis a, sa a sair às 4 da manhã, 5 da manhã, para estar em frente de uma certa instituição, à procura de oportunidade tu tens que pensar um pouco pô yeah. eu tenho 50 mil jovens aqui ou 30 mil ou 20 mil vieram só para 200 vagas de trabalho que nós estamos a oferecer só que atrás dos panos essas vagas já estão vendidas o que, é que o governo tem que fazer pô Mano, tenho que criar uma fábrica, mas essa fábrica que eu tenho que criar ou, essa, ou esse emprego que eu tenho que criar tem que me dar 30 mil pessoas de aderência em determinadas vagas, limpar o chão, limpar as máquinas, administração, até na recolha do lixo, até o jardineiro. Essas 30 mil vagas têm que ser suficiente. É tipo, o governo funciona da seguinte maneira. Ah, e olha uma uma das maninhas que eu mais odeio é que aqueles que estão no conforto olham para isso como, ah, não tem mais o que fazer. Estão aí todos montoados ou agrupados, mas não tem mais nada o que fazer. Como se eu não tenho mais nada que fazer? Eu estou à procura de trabalho. Continuando. O governo não tem que tomar medidas sobre o que, é que realmente quer oferecer aos jovens. Porque está-se a, tá a criar uma bolha ou está-se a criar uma uma bomba atômica em que os jovens estão a aceitar, estão a aceitar, estão a aceitar Aquele termo, quem evita não é burro. Um dia, um dia, não será hoje, não será amanhã, mas um dia vai acontecer. O quê? Eu não sei, mas vai acontecer. Por quê? É frustrante. Tu encontras cotas aos 30, 32... 29, 28. Preferem estar em casa da mãe. Fazem filhos, querem pausar no YouTube da velha. Tchau, boy. Como é, então, mano? Você tá com 30? Estás com 30? Come... Olha, eu comecei a me preocupar quando, tipo, yeah, cheguei cá. Cheguei com 19. 19. Já yeah, fiz os 20k no mesmo ano, eu comecei a me perguntar, o que é que realmente eu vim fazer cá? Estudar, yeah. Estudar precisa-se de dinheiro. Para sair precisa de dinheiro. Para ir ao cinema precisa de dinheiro. Eu comecei a pausar em casa, mas ao pausar, ao pausar em casa, comecei a idealizar. O que é que eu quero para o meu futuro daqui a dois anos? Eu sempre dizia que eu iria sair de casa, essa cena, yeah. e acreditava. Eu digo, pode passar o tempo mais fácil. Aos 23, eu me deparo com a realidade, mano. Tu 23 anos. Estás na toga há três anos. Não estás a trabalhar, não estás a estudar, só estás em casa. Até mesmo o ambiente em casa já não é saudável. Porque não as pessoas que trabalham nada. Yeah, porque as pessoas que trabalham pagam as contas, já começam a te olhar de lado, já começam a te responder mal. Porque você só come, você não contribui. Bebe. a yeah, Bebes, comes, não contribui. Porra, <risos> ah, como é? Você começa a sentir aquele aperto no coração. E, ah, porra, que tá mal, mano. Tá mal aqui. Bom senso. Você, você já tá notando tá, que o ambiente entre família já não tá o mesmo. Quando você arranja um trabalho, muda. As pessoas começam a tentar tá bem. Aí tá. Quando tens a oferecer, és a pessoa querida. Quando não tens, eu não gosto de ti. Muitos jovens passam por isso, mas sabem dizer o quê? Manda burgue manda lixar, manda foder. Não, mano. Não, mano. Tá errado. Mano, você mesmo todo jovem, bonito, tá a sair na rua, tá a conquistar uma dama mesmo, você tá vendo que não é do toca Calibre. Tá a lhe falar, moras com quem? Tá a dizer, moras com a tua velha. O papo, nega. Onde é que está, então, o caráter, o bom senso? Não tens. Será que você... É o que eu digo, mano. Tu estás a sorrir mesmo com a tua velha, estás a sorrir numa boa. Será que você não pensa mesmo, Pô, eu estou aqui na minha casa, mas estou a dar base trabalho na minha mãe? Às vezes o sorriso já não é sincero, mano. Mas vou só sorrir contigo. <risos> Mas quero que você hum, saia da minha casa. É... Mas vou sorrir mesmo só já contigo, está vendo? Às yeah. é vezes, tipo... vezes não, não, não, não percebe, Às vezes não percebem. Não percebem. E Bruno, uh, olha, acho que tem falado muito sobre isso, tem me perguntado mesmo muito. A questão também é a seguinte, tipo, quais são os documentos né, que uma pessoa tem que levar se sair de Angola para Portugal? <risos> não, não foi isso, sério. Na, naquela live eu acho que eu recebi por ali umas 10, 10 notificações sobre essa pergunta. Tipo, para quem quer ir mesmo trabalhar e tal? É assim. <risos> para quem tiver uma caneta que aponta... Yeah. Quem tiver uma caneta, um papel aponta, o que eu vou dizer. Uh se tu pensas em vir cá para emigrar e não voltar para Angola, não só cá, acho que também no, nos outros países já, tu vai precisar de uma declaração virgem, autenticada por, pelo Ministério também, do apontar. Interior. Essa declaração virgem ou esse assento de nascimento virgem, terás que pedir autenticação no Ministério do Interior, terás que levar a Embaixada Portuguesa. O mesmo acontece com a tua declaração ou o teu certificado da escola. Tem que passar por essas duas instituições. Por quê? Se não passar é o Ministério... Ministério do o Ministério do Interior. Ah, Exteriores. Ministério Interior. O Ministério do Interior. Ministério do Interior. Exteriores. Exteriores. não é o Mirex, ah no Mirex, sim, e yeah, no Mirex e uhum. tanto embaixada portuguesa, e yeah, a na embaixada portuguesa tanto a declaração ou o certificado da escola tem que passar no Mirex, tá vendo? Certo. Porque é o reconhecimento. Se o Mirex não, não reconhecer na embaixada portuguesa também não vai passar. Porque primeiro tens que passar no Mirex, depois eles. depois levas à a, a embaixada portuguesa. Uhum. E a. porque? Quando chegares cá com o um assento, tu vais fazer uma manifestação de interesse ou vais marcar ou, ou uma entrevista no CEF para você poder meter a tua residência imagina que o teu visto de três meses está a terminar e tu queres ficar cá permanente então vais ter que pedir ou mais o, eles vão te dar o visto antes da tua, antes da tua marcação no se caducar ou chegar porque pode ser só daqui a 2023 ou janeiro ou junho porque eles têm esse gosto de dar só nos anos que vem e aí tu vais ter que esperar mas ao mesmo esperar Tens que ter um, um comprovativo de que estás cá legalmente. E daí, mano? Daí é seguir em frente. Daí tu chegas aqui, tiras o número de contribuinte, o número da segurança social, e se, e se possivelmente consegues um trabalho, yeah, com passaporte tu consegues um trabalho, e levas o contrato para facilitar mais a tua vida ainda, levas o contrato do trabalho, na né, entrevista para dar na residência. De que, yeah, eles não têm queixa nenhuma, não tem desculpa. Hum, certo. Os documentos são, então, a declaração virgem, o certificado escolar, o passaporte, né? Não. O certificado escolar, o certificado escolar real-seq, o certificado escolar é já naquela necessidade do que você quer estudar cá também, está ver, Certo. Ou quer tirar um curso, ou a escola de formação ou o curso, o centro de formação cá vai pedir a tua declaração, teu certificado, tu vais ter que mostrar. Certo. Yeah. Então é isso. Se não do trabalho, para quem quer fazer uma formação, vai ser necessário o certificado da escola autenticada pelo MIREX uhum. e autenticada pela Embaixada Portuguesa. Para quem só quer vir trabalhar e quer residir, traga só o assento virgem. Ah, certo, certo. certo. Yeah. Um, Mas e fora, cidade, disso, já... uhum. fora disso, já não tem mais necessidade, não né? um documento mais. Não, nah, já não, vamos <risos> Esses são os mais cursistas, não né? uhum. é? Resta o passaporte, tu... E é o bilhete, o passaporte, do resto é, é o resto. Muita gente pensa que, ah não, vim para cá é um bicho sete de cabeça. Não é, mano. Não é. Desde que você tenha os documentos necessários, está tudo bem. E aconselho a todo mundo aí só deixar uma pele. Aconselho a todo mundo uh, que quiser imigrar em breve para Portugal. Ter todos os documentos mesmo completo porque lá pode ainda te complicar e tal eu tenho todos documentos completos, não tenta agir como os senhores dos outros países da África, como Libra e tal, que dizem que vão para a Europa só de uma canoa, ok, sem documentos completos, mas acabar por um, ser banido do país por muito tempo. Não, é assim, esses países, é, é de realçar que tudo aqui tem a ver com acordos, acordos como é que com o nosso, por exemplo, Dois países africanos que são mais beneficiados, ou oh, vou dizer três, que são mais beneficiados lá na Tuga. Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique. E aqui, é. O acordo que esses três países têm com Portugal é diferente que nós, os angolanos, temos, que Angola tem. É? Um dos... Por que, que, eu, vou dizer? Por que, que eu digo isso? Cá, tu não encontras um angolano de nacionalidade angolana, trabalhar como segurança no transportes ou nos aeroportos. Ou ele tem que ser português, chegar cá meter a nacionalidade para poder trabalhar como segurança. Por quê? Eu tive a oportunidade de ir a um centro de formação e perguntar isso. Eles me disseram: ah, oh, não, uh, os angolanos não têm esse direito, só so, só so a polícia pode responder. pá. why? man. why? Roubo. Que, então? hum? roubo ou não? não tem a ver, às vezes não tem a ver com roubo. É. tem a ver com. Não tem a ver com roubos, tá são acordos que os países fazem, mas é aquela, tá Quando, imagina só, quando o, o Estado português chegou a Angola e disse, Olá, nós vamos te dar o passe livre, aos vistos, para vocês entrarem e saírem da forma que vocês bem quiserem. Mas... Eu quero algo em troca. O que, que você tem em troca para me dar? tá ver? Não, não sei. Ah, ah, ac ac acordo feito. Esse acordo Até foi feito bateu dos espaços para lá, eu não sei como é que ficou. Aí tá, tchau, boy. Aí tá... Alguns aceitaram, outros não aceitaram. Por quê? É tipo... Eu dou-te. Tu tens que me dar o dobro daquilo que eu estou a te dar. Só te dá a faca, o pão, o queijo, a manteiga. Só que há uma questão aqui, isso, isso também não, não vai pegar, porque o governo tipo, não quer ajudar os jovens e também não quer que o povo saia daqui. Essa é a questão. tipo quero que a gente, Eles querem que a gente continue mais pobre e eles continuem mais ricos. <risos> Epá, enquanto Enquanto a gente Continuar com os dinossauros Que temos no parlamento O povo anglano vai sempre estar a sofrer Perdão Vou falar? Não, não, pode, pode, tá desmontado. Já, yeah. uh, então, continuando, Bruno, sobre, sobre tipo, residências, né? Quais são as zonas mais baratas para se viver lá em Lisboa? Rico, se tu pensas em, vou falar de ti, yeah. se tu pensas em vir cá, uh, só tu sabes os teus objetivos, já. Yeah. Mas é aquilo. Eu aconselho a todo mundo que, que um dia vir pensar para vir para Portugal. Não vem com a ânsia de que a ah, tua vida vou, vou alugar minha casa. Mano, alugar a casa aqui é caro. Dois quartos, uma, uma sala, uma cozinha já é caro. Não sei. Uh, 600, 600 euros. 600 euros devem estar aí quanto? Uns 40 mil? 300, ou 400 300 mil. mil? 300, 300 mil. 300 mil. mil. 300 é. mil. 300 mil. Não, em Angola, uma casa deve estar quanto? Ah, começa. É para na residência onde eu vivo, né? Começa dos 30 mil para cima. 30 mil que é a renda? 30 mil, quanto? A renda? Sim, a renda começa a 30 mil. uma casa em Angola já custa 30 mil. Tá numa. 30, 30 mil, eu sinto assim. Alugar aí tá errado. Um salve aí. É, hum? uh, pra quem vem pra Portugal, não vem com a ânsia de que eu não vou alugar minha casa. Ya. Yeah. Tu podes ter essa ânsia, mas só depois de três anos. Por que de três anos? Imaginamos que você ganha 745 euros. Vou tirar 300 euros para tu pagares um quarto. Um quarto. Tudo incluído, tudo incluído. Estamos a falar de luz, água, internet, comida à parte. 300 euros, um quarto em Lisboa custa isso. Lisboa, eu vivo em Queluz Belas. Lisboa. Sim, tá margem, tu, a margem sul, talvez. A margem sul, talvez. O quarto deve estar 250 ou. Sei lá. Os 445. 40 do passe. Ok? Tu, sozinho, 40 do passe. Vai sobrar. Sobra 400. 400 e quê? E 5. É 5. 405. Tiras. 105. Tens 300 euros para você guardar na tua poupança. Se és alguém que quer seguir com o teu rumo de vida e quer almejar futuramente as tuas cenas e comprar a tua casa. 300 euros. Os 105 fica no teu bolso, mano tu é que sabes o que vais fazer. 50 vais meter uhum. para você comer o mês inteiro e outros 50, aí já é contigo. Certo? Agora, vamos, tá. vamos, vamos para um aluguel de casa. Uma casa alugar atualmente dá tá 600 a 750. Praticamente todas as casas aqui agora estão a ser remodeladas. Por isso que os preços variam entre. Se tu encontrares uma casa de 600 a 700, de 700 vais encontrar já remodelada. Dos 800 a 900 a 1000, são casas já com cozinhas americanas, com transportes, elevadores sof sofisticados e por aí fora. Agora eu te pergunto. Ah. Tu, tu que estás a ver cá agora. Ok, guarda, trouxeste okay? uns 2 mil, mil euros, okay? tinhas lá 2 milhões, trocaste aqui, ficaram 2 mil euros. 4 okay. okay. mil, 4 tô... mil, 4 mil. 4 mil. É, mil, ok. Hum. Tu estás pensando no futuro, aqui pensa-se no futuro, aqui pensa-se no presente, e o futuro é o presente que tu estás a viver agora, o futuro não é daqui a três anos, é agora. Então, eu te digo, Trouxe 4 mil Estos 4 mil Se você não encontrar o teu trabalho Vai ter que tirar 1 mil, uns dois mil Para você se, se manter cá Durante uns 3 meses Com base na gerência que você vai fazer Tu vês as pessoas que ficam aí ah, vão, vão no doxi Vão em restaurante caro mano, Cada um sabe de si Sabe de onde saiu o dinheiro dele? Não tem, não inventa. Eu vou eu vou ao restaurante normalmente e yeah, saio. Mas sei, esse dinheiro que eu tô a pegar para a gente ir jantar, tá tudo numa. É que a, a, eu, eu sinto que a Europa nos ensina a, a ter que fazer planos, planos. Da cerca de tudo, mesmo o mínimo de detalhe a gente tem que fazer um plano um plano antes de ter que realizar porque nós vivemos muito do só viver yeah, para querer um telefone, para vou comprar yeah. uh, e agora vamos falar de algo que é bem pertinente também que é sobre compra de aparelhos tecnológicos tem muita gente que pega e sai daqui a Angola diz, ah, diz eu vou chegar em Portugal, vou comprar o telefone mais caro, vou comprar não sei se é o e aí eu vou ver a minha vida. Qual é a análise que tu tens também sobre isso? Eu trabalho. Yeah, eu trabalho. É, mas, assim, tu estás, por exemplo, o iPhone 14 atualmente deve estar tá em 1.300. 1.300, não 1.300, 1.300 e tal. 1.300, Yeah. E yeah, o, o 14, dependendo depend do modelo, né? yeah. tu estarias disposto a pagar um telefone a meu pronto? Ainda não estarias disposto a pagar um telefone a mil kwanzas ou meu euros? kwanzas está aí a mil, Quanzas, mil, mil euros? <risos> depende. Tipo. Quando, qual é a conversão da, do, do Coiso? O meu tá quanto é na, na banda? 500 mil, 500 mil, 500 mil. Salário 510, de quem? Cara. Salário de quantas pessoas? Quantas pessoas? Opa, Salário 40, de 15... quantas pessoas? Esse, esse aqui temos pessoa que ganha é, 15, 15, 15, 15 mil então podemos contar se calhar não, eu não estou não, eu não a tô falar faixa. da pessoa que ganha 500 mil, estou a falar da baixa pessoa. Que, que, que não, estou a falar faixa. que ganha, tem que ganha 15 mil tem que ganha 15 tá mil. bom, então eu te pergunto salários um salários de, um salário de quantas pessoas? são por ali se calhar 10 um, 20, 30, 40, 40 mais, pessoas em torno de mais 40, 40, né? 40 pessoas yeah, 40 pessoas agora eu te pergunto estaria 10 tu tens o direito de comprar, ok? Só quero uhum. saber a tua perspectiva, o teu ponto de vista sobre isso. Uhum. Daria disposto a, a pagar? Olha, no meu ponto de vista, eu veria, veria até que ponto isso ia me beneficiar. Depende muito. Eu, o é por ser uma pessoa simples, eu me apegaria mais àquilo que, de certa forma, me ajudaria a fazer aquele trabalho que eu presto e mudaria alguma coisa na minha vida. Eu acho que a qualidade do um iPhone 14 não vai diferir muito do iPhone 13 mini, um recondicionado. O 14 está lá por medos de 1.200, mas se eu pegar... Uh, uh, Imaginemos que está 1.200, se eu pegar e poupar dinheiro no recondicionado, 13 mini, que pode estar em volta de 600 euros, eu daria a minimizar custos do que eu pegar 1.200 e comprar, que é 100%, e compraria algo da metade e que a qualidade não difere muito. Que é, se produzido pelo trabalho, se não tivesse nenhum trabalho que o telefone poderia me ajudar a fazer, eu pegaria normalmente um SE, que é mais barato que 200 euros, porque um iPhone 14 não é na minha vida, é apenas luxo e ostentação na maior parte das vezes. É, então aí tá eu, eu tô com Estamos em mil né E yeah, aí yeah. yeah. eu uso o iPhone se é saiu em 2020 e tipo eu capacidade para comprar o 14 tenho 14 ou 13 tenho mas eu acho que o dinheiro que eu posso pagar nesse telefone prefiro investir na banda Yeah. Uhum. Eu, não, eu não critico quem tem, se tem pode, mano, tens, tens, um, tens uma lifestyle tranquila, teu pai ganha quer, uns 5 mil euros, tá bom, te dá uns mil euros, tá fixe, tens todo o direito de comprar, tua cena, não critico, mas eu, sinceramente... Talvez eu possa comprar daqui a algum tempo, mas por enquanto, não. Yeah. Yeah, porque... Yeah, é porque é, é, é, é, é bom, é bom. É bom saber que os jovens estão a ter aderência em Simimã. Termo da banda. Em Simimã. Yeah, <risos> é bom, é bom isso, isso é bom. Mas nós que temos a noção do que é ganham por esforço próprio. próprio, não vamos nos atrever nos aventurar nessa cena, yeah. Yeah. Uh -huh. eu, eu cheguei, eu, eu, eu pude notar que isso no final de tudo é uma ostentação, porque eu estava, não digo o que é muito, né? Eu estava numa fase este ano, eu estava com praticamente três telefones, e eu Uh, eu pude notar, porra. E yeah, eu tenho três telefones. Este telefone é tipo. E esse telefone eu uso para quê? Eu tenho três telefones. Epa. Um pegava, usava a boa de foto, o outro pegava, usava yeah, para andar com ele e tal. E o outro Ballet. usava, às vezes. Ballet? Ballet? eu não vi via saudade de esse telefone. Eu comprei, tipo, eu comprei um e tava com problema e não tive que deixar. Comprei outro. Comprei outro, mas eu não vi necessidade para esse telefone. E depois, no final, acabei por ficar sem o telefone. Eu não vi a necessidade desse telefone. Outro acabou por perder, outro acabei por vender muito antes do outro perder. E, e acabou simplesmente assim. Olha, e eu acabei concluindo que nem que eu tivesse um telefone mínimo suficiente para se dar para suprir as minhas necessidades. Não adianta eu ter que gastar muito dinheiro num telefone que não vai me ajudar em nada, porque o telefone é manto, grande, sem lucro, é um passivo, como disse a maior parte das pessoas, né? Chega a ser um passivo. Olha, eu, eu já vi pessoas, ele está tá com Bruno tá com um telefone que lhe custou 250, 300 mil, mas essa pessoa nem tem, se calhar, 500 para o táxi. Não tem, mas o telefone está na mão, comprou 500 mil. 300 250 não tem dinheiro para andar está um te falar falando para o tens tem uma massa para pagar um táxi Não entendo não seria mais fácil tu pegar os um telefone normal e a metade do dinheiro investires em um projeto que tu sabes que daria certo na tua vida e eu telefone comprares, outro dinheiro de um no telefone 500 mil Nada. quero esse dinheiro né hum. E há pessoas aqui que gastam mesmo a torta direita do dinheiro, não, não, não, não chegam a dar valor, tipo, compram uma coisa e depois se aprendem. O que acontece depois? Eu, eu falei isso até no, no, no podcast de um, de um amigo que me convidou. o seguinte, as pessoas aqui chegam a comprar coisas de preços tão absurdos e depois o que acabam de fazer? Vendem, uh, vendem essas mesmas coisas que é para terem que subir outras. Tu não podes comprar aquilo que tu não podes sustentar. E yeah, não percebem é assim, isso, mano. Epa, uh, é aquilo que eu digo, né? Mano, uh, só, nós, só nós sabemos o que ouvimos dos nossos patrões, dos nossos, nossos gerentes. Então temos o direito de gastar o nosso dinheiro do jeito que bem quisermos. Mas, volto a frisar, cá. Mil vezes tu tens um rendimento que você sabe que vais poder tirar, vais colocar, depois vais poder tirar do que saberes que só vais tirar e não vais ter como colocar dinheiro, não cai do céu. Não cai, não cai. Epá, não, a gente tem que aprender. É tipo, a vida não é... Não. A vida é tipo um of food, às vezes, né? Tu hoje ganhas 500 mil, gastaste esses 500 mil em uma maratona, foste no Doxx ou uma coisa assim. nunca quer dizer que amanhã de novo vais ganhar esses 500 mil. Pode ganhar 100 ou 50, ou 30. Tu és o hum, Acho que só Acho que só acho. É, acho que só Até que ponto? Até o ponto de ter que sacrificar o nosso proporciono para trabalhar. E yeah. se me falarem, tipo, yeah, vai trabalhar, uh, imaginamos, 74, tipo, três vezes, três dias de trabalho, três dias de descanso, eu trabalharia. E pelos não outros? Não importa. És egoísta pelos outros também? Pelos outros? Não, não, não. Acho que não. Acho que não. eu não perco. Quando eu digo, quando eu pergunto se és egoísta, Tipo, o sentido, eu quis saber, é que tu colocas as outras pessoas à frente de ti, em vez de ti próprio? Não, não coloco. Ninguém? Não, não coloco. Dependent, dependentemente do, do, do assunto. Dependentemente do assunto. Dependentemente do assunto. Mas é o assunto que eu coloco, pessoas em frente de mim. Não, não, vamos via. falar de eu dinheiro. Não, vamos é hum? falar de dinheiro. Vamos falar de dinheiro. Não, dinheiro. <risos> Fazer como? Minha. Imagina que tu uhum. és obrigado a pagar tuas contas em prol das outras pessoas. Eu pago. Pagaria. Pagas? Pagaria. Mas, mas essas pessoas trabalham. Pagaria, acontece. Né? Uma mão lava a outra. Depois, depois, no momento, pode chegar que tu também estás a necessitar e eles pagarem. Ah, é? acontece. Quantas vezes farias isso? Uh, no máximo três vezes. E você? <risos> <risos> não, bro. Eu não, não, eu não mano. Eu, eu digo, eu te, eu, olha, eu sou aquilo que eu falo, mano. Eu sou uma faca, eu sou mesmo... Eu sou mesmo mulher, yeah, eu, sou, eu sou mesmo malado, As vezes dizem que eu sou, eu sou bom, sou bom sim, mas sou malado também, e eu digo mesmo, tu não podes, em momento nenhum, tentar me fazer de otário, yeah? uhum. se eu paguei hoje, paguei amanhã, cria um vício, tu vais ter, vais criar dependência de mim, por que que você, no todo dinheiro, tu guardas? Ah, todo dinheiro... É aquele, é aquele termo, né? Não consegues dar uma missa para contribuição. Para o nosso convívio. Mas queres beber, queres tem empantorrar? É, é. é tá Estás coado, mano. É, há pessoas que acham que... Aqui nós usamos muito o termo, tá fofo, tá fofo, é o termo que é muito usado aqui. Há pessoas que chegam mesmo e fazendo assim, tipo, eu, eu sinto que às vezes é de perraça. Assim. Você vai estar com uma pessoa, tá e ela, ela vai decidir que tipo, não, essa semana eu vou estar com fulano na semana toda. Porque no é normal, mas... Você gostou? Uhum. Já. Yeah. Já vai ter que lá durar a semana toda, né, essa pessoa, mas a pessoa não vai pensar, pô, eu também, eu vou estar com na semana toda, vou ter que levar uma parte do meu dinheiro, que é para a gente conseguir unir o teu agradável, então, a pessoa vai chegar, simplesmente vai estar dependendo de ti, pô, não quero isso, falando, quero aquilo, falando, aquilo, aquilo, aquilo, como, tipo, tu fosses uma mãe, um pai para ele sustentar em tudo que ele necessitar, eu, pelo menos, percebo, se eu sair daqui e ir uhum. para... Yeah, yeah. Eu sempre eu penso, eu penso o seguinte, se eu sair daqui, uhum. daqui para ir até a casa do, do, do, do Bruno, na casa do Bruno, então, eu tenho que levar pelo menos alguma coisa, epa. se o Bruno tem arroz, eu vou levar tomate e... Frango, ou peixe, ou costulete, assim. E a gente vai conseguir o útil, o, o agradável. Mas é para que sabem, não. Poga, só que o, o Bruno trabalha, então simplesmente vou sair da minha casa e vou para a casa dele e vou assim. Vai chegar, vai comer e tal. Chega mais. Se calhar tu tens mulher, vai chegar na tua casa se esprender do jeito que ele quiser. E tal. Chega a ser complicado. É assim. O, voltando ainda na parte do, do egoísmo pessoal A gente é jovem Os nossos cotas Quando eu digo cotas, eu vou falar de pai, mãe, tio, eu, tia sim, sim. Yeah. Já estão na casa dos 30, 40 e tal, né? É. O, que Não, viveu, 50, o... 100, yeah, o que a gente viveu O que a gente viveu ou o que eles viveram, nós vamos viver. O mais velho tem que saber com o jovem tem que ter oportunidade para todos. Essa é a forma como eu penso. Não sei quantas pessoas pensam desse jeito. Eu se tiver um filho, eu se tiver um, um sobrinho ou um irmão, eu sempre digo na, na minha irmã, é assim, tu tens que tomar decisão relativamente a ti porque só tu sabes o que é que você passa na tua vida eu não tô lá para presenciar os teus momentos de tristezas, de alegria alguns tô, outros não tô certo? Certo. então, eu não tenho um poder de decisão na tua vida se tu podias a minha opinião, eu vou aceitar vou dar, se tu quiseres aceitar e tomar a decisão uma decisão relativamente ao que eu disse, tá bom achaste que a minha opinião valeu os nossos cotas têm a tendência de privar o sonho das pessoas de tentar cativar prender os jovens ah, o teu dinheiro é nosso dinheiro o meu dinheiro é meu dinheiro o meu dinheiro mesmo é angolano que eu falei yeah. Mó dinheiro é mó dinheiro. Todo dinheiro você vai ter que comprar isso para casa. Errado. Errado porque eu sou jovem. Você tem a tua casa, você tem o teu carro. Tem os cursos que você fez Eu estou a começar agora a minha estrada. Você não pode me privar disso? Os meus erros. Os meus afazeres, as minhas saídas, como é que eu vou? Auxiliar-me, se você tá me privar 30 mil do meu salário. A quem até ganha ainda 50, já. Yeah. A quem ganha 50, ganha, ganha 11, 100, yeah. Agora sangue. imagina, então tá privar 50 do teu salário. Você tá ganhando 100. Então tá privar 50 do teu salário. Como que você vai pagar uma comissão? Uma comissão de 50. Tens vida? Não, não, não tem vida, mano. E, e vamos ainda falar que você é o irmão mais velho e tens que, do pouco que ganhas, tens que partilhar com todos os miúdos pequenos. Por quê? Porque os pais já ficaram naquela, ah, o fulano, o rico que trabalha, então o rico também vai começar, vai dar, vai dar em casa. Yeah. Aqui é muito, Isso está é muito complicado isso. Muito complicado mesmo, as pessoas uh, passam a depender de ti. Olha lá, eu, eu, eu não sei, eu amo bué, o trabalho digital, por isso. Tá sabendo, olha lá, o, o trabalho digital chega a ser muito discreto, Bruno. Quando tu sai da tua casa, todos os dias, aqui na Banda, que é para ir trabalhar, tipo, já sabem, falando fulano, não trabalho, sei, toda hora de casa. Olha você pode escrever mesmo que... Yeah, porque que pessoa não me dá X, me dá aquilo, me dá Y. Pô, mas não acorda um ser do tipo você, não perde nada outro tipo você. Que é para tu ganhar, para merecer esse dinheiro. Mas estão tá ali sempre a pedir, não, Bruno, me dá só isso, me dá só aquilo. E ah por isso no digital, ninguém consegue... Praticamente ninguém, né só aqueles mais perto que conseguem saber. E yeah, que o fulano está fazer aquilo, está fazer aquilo. Então, é, é aquela... Eu digo, eu digo, enfim jovens, pessoas que pensam em migrar, sejam egoístas com vossos sonhos, yeah? porque só tu, só tu és capaz de te meteres ao topo. Tu estás aqui, para chegar aqui, onde você realmente almeja. Você vai ouvir boa opinião, vai ouvir boa, ah, você não vai conseguir. Ah, você não é ninguém. Ah, você, se não fosse eu, você não seria ninguém. E yeah, tá fixe. Não, mas eu mesmo, se não fosse o Bruno, não, não conseguiria dar das coisas. Mas, enfim, né? É mais não, fixe. é assim. A luz, a luz das pessoas varia muito. Yeah? A luz das pessoas varia muito. Então, eu digo, adios, a pais, a primos, a irmãos, que sabem nos direcionar o nosso caminho, mas há pessoas que não sabem, há pessoas que querem se aproveitar. Tu sempre vais encontrar alguém que vai te dizer não faz isso, estou a, a usar de novo a mesma história, não faz isso, não é para ti, não é para mim porque Quem foi que definiu, quem foi que ditou que não é para mim? És Deus? Ah, fiz isso, fizeste? Como é que correu? Correu mal, tudo bem, Estou. Eu quero fazer porque algo dentro de mim está a dizer, faz. Se falhar, errou. Se não falhar, é sucesso. Quantas, quantas pessoas te disseram? Rick, não faz esse mambo. Esse mambo dá boa de trabalho. Não faz isso. O fulano também fez. Deu errado, Rick. Não abre esse mambo, é gato. Yeah. Eu, lembro, uh, eu lembro quando eu abri a minha cena. E tipo, o que, que aconteceu na, na altura? Acho que foi por volta de 2014, né? eu não? Eu nunca ia em 2014, eu Em 2015, mas foi em 2014 que eu comecei a mostrar algum interesse. Apareciam pessoas do, do tipo. Pô, yeah, eu, eu cantava, naquele tempo eu cantava, porque era a febre do momento. Yeah, e aí todo oh. mundo estava ligado à música, né? Naquele tempo. Então. A gente procurava meios que é para tentar expandir as músicas, mas mano, os blogs que nós tínhamos naquele tempo, que eram os Senac Curto, uh, Ano a uh, Matimba, o Vicente, mas quem? Os Xarinha News também. Yeah. Esses blogs daquele tempo são novidades também. Olha, eles recebiam por dia, se calhar, 200, 300 mensagens de pessoas para aderir esse serviço, e ficavam um sem ter como responder todo mundo, isso era muito difícil aderir. Eu sempre coloquei na minha mente o que é uh, praticamente? Olha, sempre que eu, sempre que um trabalho que eu tentar fazer, muita gente duvidar dele, eu vou lutar mais para fazer, eu vou estar mais para fazer, vou tentar a todo custo até conseguir fazer. E isso acontece com tudo que eu já fiz na minha vida até hoje, não importa se é escola, sei o que, acontece sempre isso, fulano, não vai consegui fazer isso, eu vou lutar até conseguir, não importa o que eu vou fazer, mas eu vou conseguir, e está ali, hoje em dia, a minha plataforma ganhou a neutralidade que tem, se bem que levaram muitos anos e caímos e levantamos, mas a gente continua aqui, perdi o meu canal do YouTube por vídeos, uh, vídeos com direitos autorais, mas criei um do zero e consegui chegar até aqui. É aquela, não é eu também, eu digo, se eu soubesse, estou usando usar uma cena que é, ah, se eu soubesse, mas eu soubesse da capacidade ou oh, do streaming que eu estava a oferecer às pessoas que eu via lá em 2013, 2012, se eu soubesse realmente o poder que o YouTube tinha em 2013, que eu sei hoje, <risos> essa, essa hora só estaria rico, boy. Não, essa é só eu estaria rico. E, e, e para você dar uma noção, naquele tempo as cenas eram muito vaciladas. Você vê só, como é que uma pessoa recebia a monetização, mano, com 500 inscritos, a 600? Era Eram um uhum. só tipo, 4 horas, 4 mil horas assistidas, okay? yeah. é o quê? Tudo diferente. Eu, eu. Eu passava, sempre, eu passava sempre as minhas férias uh, na casa da minha avó. E olha eu passava. Eu sentava no computador às 12. Às 12, só saía do computador às 6, às 6 da manhã, quando eu ia dormir. O meu colega. Eu só ia... Ficava lá a ver vídeo, a ver de anime, entido. Eu falei, pô... Mas quando eu chego cá, quando eu começo a me interar em 2015, do YouTube, pô, Falei, lá, this is my meu shit. Futuro. This is my é shit. É a minha cena. É minha, é. É, minha, minha cena. cena. minha cena tá aqui. E aí, eu criei, criei, criei o meu canal, e tipo, ah, mano, eu recebi a mensagem, eu tenho mensagem de gajos atuais, que... <risos> olá por exemplo, por exemplo, eu tava com, com, com um primo, e eu vou falar o nome do rapper, yeah. e uh -huh. yeah. ele tava ouvindo o declive, eu falei, oh, o so declive oh, De eu disse, De Clive, say, oh, declive, meu disse eu disse, declive, tu nigga, disse, uh nigga, -huh. aí no Insta, aí no Insta, tô aí no Insta, tô aí aí tá aqui, this uh -huh. is my name essa é moniga Mano, yeah, você série. deixa muito, muito impulso na carreira dele. A yeah, é, maior, você... maior parte do rap da Nuscule. A maior parte do rap da yeah, é da Nuscule. Eu Mano, eu dei. Uh, eu não sou uma pessoa de, de receber créditos que não me dão, mas eu não preciso. Eu fiz do coração porque eu amo, eu amo o rap. Yeah. E eu digo. Eu também amo. Se, eu não, se não fosse o rap, eu não seria quem eu sou. Não tem como. Eu digo, se não fosse a música, mano, eu não seria a da minha... Eu falo do é. rapper porque... Eu falo do rapper porque é o rapper, mesmo. Não... Eu não, não, eu, é não tipo, eu também, eu também não, não, não pego muito os outros estilos. Eu acompanho mais o rap, mesmo. Não sei se já notaste. Eu acompanho o rap, independente dos outros estilos. Eu, eu os outros estilos, mas <risos> rap é principal, mano. Não tem como. É isso mais rap do que outra coisa. Rap... Treino, foi um luto para ter uma música rap, mas eu não lutaria para ter uma música de Kuduro, mano. Se bem que eu é não nosso estilo, né? Mas... Epá, minha preferência é rap. Yeah. Não, tem, uma, tem, uma, tem uma dica... Uhum. até yeah, yeah, yeah. yeah, uma dica que o Chuchu Bama até havia dito. Ele disse do tipo... Eu sei, eu sei que a minha hora vai chegar. Que eu vou estar a rir dessa história quando eu tiver a contar. Que eu larguei tudo que tinha só para poder cantar. Esse é o meu primeiro amor, não tem como negar. Yeah, não, esse isso, isso de... yeah. isso, isso, é ou... o meu que eu tenho. Diário para todos. Foi o Diário yeah. Todos. Yeah, ele, é todos. O Ele é, começa, é, yeah. ele começa do tipo. Mas tudo bem as coisas que não vão confio. Hoje tivemos uma prova, mas não sei eu o que fiz. O que eu fiz. Yeah. Yeah, é assim, eu digo. Eu digo o seguinte, é assim. O people... O é boa, vou dizer People é well des, desmotivado. O Pipo é muito desmotivado. Se tu estás a, a semear ou a plantar, tu não esperas os frutos pasarem daqui a três meses. Vão levar anos. Vão levar anos. Eu digo. Eu nunca tirei benefício da cena do YouTube que eu estava a fazer. Simplesmente eu sabia que o meu nome estava a crescer. Estava yeah, a crescer, não. todo mundo mandava mensagem, ah, fulano tem isso. Foi quando eu comecei a sentir um pouco de boicote. Quando eu identificava alguns famosos e famosos não me davam um pró, Só fiquei tipo, nega, what estou fuck, boy. Como então? Eu não estou fazendo esse mambo. Para tirar o teu é. Yeah. a cena, yeah. olha para a aderência desse mambo. Eu tinha músicas que, que em muitos, que em muitos jogos, canal do YouTube não tinham, Eu me perguntava, você tá aí tirado de onde da isso? onde isso? Hum? Eu, não, eu, não eu não tenho poderes informáticos, eu não sei prática, sei ligar o computador <fum> e se inscrever no Meu Excel Deus. alguma cena, mais nada. Mas essa cena de criar o código e invadir o computador das pessoas, não sei nada, boy. <risos> yeah, boy. Nossa, minha vida, minha vida, minha vida. Minha vida naquele tempo pra saltar músicas. eu não coisa, tenho nenhum esse tipo de cena. E eu, tipo, eu sempre fico incrédulo. Tu, e não sou lá, Canatuca, Os famosos também não conseguem dar props, como os brasileiros, mano. Uhum. Os profissionais não conseguem dizer Ah, mano um, um rala o Rick que tem feito um excelente um trabalho porque O ego O ego deles é tão inflamado que eles dizem, se você citar o teu nome se eles citarem o teu nome eles vão te dar base vão te dar subscrito, vão te dar seguidores Ok? Alguns mas não a meter, mas outros não Os não chega a eles... Essas são pessoas que já sabem o que, que é o senso comum. São pessoas que, que, que quando estão tá no meio de, do de damas limpas, enchidas, morenas, latonas, o ego não lhe sobe. Espera então, o ego deles subir. Acho mesmo que eles vão citar o teu nome. Vão dizer que fizeram não. esse mapa sozinho que você não ajudou. ó, Ele Eles, eu, eu até vejo cantores a falar, eu não gastei x na pessoa dessa música. Mas, epa, no final de tudo, quem fez o nome deles são os youtubers e os bloggers e os DJs, não mais ninguém. Eu, eu, eu, eu, eu anteriormente, acho que foi há uns dois dias, eu postei a cena do, do Ponzi. Olha os membros do... Uh, algumas pessoas que participaram do, do, do, do álbum dele pegaram e partilharam a minha cena no Twitter, na boa. Mas... Uh, a cena do Chuchu Bauer, né, não sei o porquê, ele normalmente partilha todas as minhas cenas, mas o, o som dele que lançou hoje, hoje lançou as, possivelmente, uma hora, né. Eu acabei disponibilizando a música antes disso, eu às 22h. Yeah, e a música às 22 mas a música saiu uma hora. Ali atrás, eu vou para a música, eu só sabia que a, a música ia sair às 22 horas e eu já tinha a música. a yeah, mas eu acabei disponibilizando mais cedo. Yeah, e aí ele simplesmente não partilhou o link, yeah. e se a... E não certo, só, tem, é tem uma cena, eu vi, eu vi uma cena, tipo, uh, esse é o vosso problema, é assim, vocês bloggers têm que ter um pouco de noção também, tem que ter um termo, um limite. qual hum, yeah? limite? Tudo bem, vocês querem, vocês querem fazer a vossa cena, ok? O vosso reconhecimento não tem que ser em prol de algo que o proprietário ainda não disponibilizou. Mas o que que acontece, Bruno? Tu tens é calma, calma, calma, calma, calma. Continuando, continuando. Okay. Yeah. Porque nessa, nesse mundo de stream, nesse mundo de, de visualizações, de ganha-pão, de stream, eles perdem. Tudo yeah. bem, o nome é Xuxo Bauer, o nome Kelson, o nome é Fred, o nome é Alfred, Alfredo... Mendes. Um assim. Mendes. estás a ver? Tio Edson, essas cenas. Uhum. Já está lá registrado, ok? A Apple Music, o YouTube sabe que esse, que esse nome, essa sonoridade, essa artista é da marca X. Okay? Mas mesmo assim, tu estás a ganhar? Tu não ganho, Tu estás a ganhar? Eu não ganho. Do stream? Não ganho é do stream. <risos> eu ganho, eu ganhei visualizações. Sabe o que acontece, Bruno? O que acontece é o quê? É que o, o, os músicos, tipo o YouTube em si, tá vendo os canais com mais audiência no YouTube? Tão é. logo todos cenário uma música de alguém que também registra suas músicas. Ele acaba por mandar uma reivindicação para o canal a dizer que toda a rentabilização dessa música vai diretamente para o artista. Se o canal que está começando agora se assim, não tem audiência, ganha sim, mas um canal que já tem audiência não ganha nada. Eu pego normalmente essas músicas, eu sou para fim promocional e a fim de darem visualizações ao meu site e mas a fim tá... de ganhar. Aí tá, é assim, eles têm consciência disso, mas eles estão um pouco se deixar. Yeah. Yeah. Eles estão um pouco se lixando. Eles querem mesmo tipo yeah, Vocês não podem tocar numa cena que não é vossa Mas é assim Eu digo Eu digo, vou dizendo A ingratidão que se chama Olha para a parte artista Hoje tem uhum. Mano, é grande Grande mesmo uhum. vamos, só, vamos tirar pagar todos os blogueiros... desculpa não, não desculpa estavam a ligar para mim uhum. vamos apagar todos os bloggers piratas todos os sites pirata todo o youtuber que posta música e vamos deixar ainda eles não têm noção mas numa média em que o país tem poucas pessoas que têm aderência à internet porque meter a internet de, de, de 500 não vai te dar tempo para você ver um vídeo de 3 minutos no YouTube e você ainda ter dados para você poder conversar no, no WhatsApp ou no Messenger. Não tem esse mapa. Então, aí está. Eles não têm noção disso mas quando você disponibiliza a tua música, você está a fazer com que as pessoas tenham aderência a download. Porque Spotify atualmente ou SoundCloud são plataformas que cobram agora até para você instalar. te cobram? No, 99 cento, mas ou qualquer assim. Aqui não é gratuito, aqui é gratuito. E acabaram de avisar ali que a Spotify acabou por assinar com a Unitel e ouvir músicas lá é gratuitamente nesse momento É, mas os artistas ganham Ganham, ganham com streaming Então, estás a ver? Há quem nunca é, a quem não, não vai ter o Spotify no telefone, simplesmente é gratuito e já está fixe mas eu gosto de ouvir a minha música no na telefone. aplicação do mundo é, yeah, do Moto Já Cheguei na minha internet, tá fine. bom. Yeah. Então vou baixar a música no Rick Music, no Calamba Music. Calamba 2 hum. Music. É, yeah. Cal agora Calemba 2 Music. É, yeah, vou, vou vou, baixar lá, vou ouvir minha música. Tá numa, mano. Yeah. acho que não, não, não percebem isso. Olha, uh, Bruno, Para não ter que ocupar muito, muito o teu tempo, né, visto que já estamos há quase 2 horas de live, né, ah, Qual o conselho que tu desces aí para a juventude e canabana, né? É assim. Para toda pessoa, todo jovem, como é o que tá na casa dos 20, eu tenho 28, daqui a nada faço 39, 30. É, é, Tchê, porra. 30. 30. Não, não posso ir, não. Mas por yeah. lá, vamos pular uma escada, vai ser já dois anos, 2024, É <risos> assim. Yeah, Pessoal, people, sisters, brothers, cotas e não só. Vocês têm que meter algo na, na mente. Não há sofrimento sem sacrifício. Oh, não há glória sem sacrifício. Sacrifício. Yeah. Sofrimento todos nós passamos, todos nós. O teu sofrimento pode ser o mais duro, a mais... quem O teu sofrimento pode ser o mais absurdo que tu achas que estás a sentir. Mas tem outra pessoa que está a sofrer mais do que tu. É. É. Então, se realmente tu queres ir atrás dos do teus objetivos, dos teus sonhos, levanta da cama, corre. Quando é correr, não é só sair na rua e correr. Vai atrás dos teus sonhos. Os 40 mil que você recebe, não sei de qual peso, não vai gastar na bebida. 20 dá no chube, 20 guarda. Tem que ter um pouco de, de, de gerência financeira. Eu não sou bom em, em dinheiro, gosto de gastar. Mas estou a dar conselho, porque é verdade, tem, tem que ter gerência financeira. Porque o angolano é, tem 40 mil na mão, tá fofo para mim. O yeah. país está bom. Está errado. Então, é. Acreditem em vocês próprios. Para tu acreditares, os outros acreditarem em ti, tu tens que acreditar em ti primeiro. Quem és tu como pessoa? O que, que tu estás a fazer na tua vida? Tu não, ninguém nesse mundo nasceu para ser submisso a quem, mãe é mãe, pai é pai, certo? Mas tu pensas em ter a tua família, tu pensas em ter os teus sonhos, então corra atrás, tua mãe e teu pai já vivendo a vida deles, te meteram no mundo, és grato, certo? Te, te dão comida, és grato, certo? Mas corra atrás, vai buscar o teu, luta, não vai ser fácil, ninguém aqui está a ganhar porque não está nos dado a bandeja. O que a gente passa cá na Europa, a gente sabe o porquê porque que eu a gente. Uma vez até o que eu já disse, eu lutei para que não recebi de bandeja. Todo mal que eu desejas, eu desejo ao contrário. Eu estou focado em trabalhar sem ter que esperar salário. E a... aí está. Tá o que a gente está aqui a passar. Não é porque nós somos burros, é porque a oportunidade para a juventude de cá é 10 a 0 o que há em Angola. Ok? A oportunidade que Portugal oferece à juventude não é um terço do que Angola oferece. Então, não tentam nos rotular como, ah, vocês são burros, vocês foram aí porque estão a paciência na cidade. Não. Muita gente saiu daqui na época do Covid e está arrependido porque que voltou para a Luanda, quer voltar. Pessoas que tinham casas. É. Às vezes, Deus faz tudo no momento certo ou incerto. Reza agora, certo? Não vai ver agora, mas vai vir, vai, vai vir. Acreditem, acreditar é essencial. Tu não estás a viver por viver, estás a viver por, por pro da tua existência. Então, como é que tu queres ser lembrado? Essa é a dica. Uh, então, aqui que eu dou o fim, a mais uma live, né? Uh, já que o nosso tema foi a oportunidade dificuldade de dificuldades na diáspora. parece que foi a segunda parte, com o nosso mano, Bruno Martins. Uh, infelizmente, o, o nosso segundo convidado não pode se manter presente. Uh, já agradecemos a todo mundo que se manteve aí daquele lado uh, ativo, né, ao nosso programa. Prometemos em voltar daqui a mais algum tempo. Uh, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Uh, até uma próxima vez. Isso.